Oi, pessoal, dando continuidade aqui à nossa playlist, é... eu vou ensinar aqui como que a gente consegue fazer a instalação desse pacote aqui dentro do R. Né? Pode ser que alguns de vocês não conheçam muito bem o R, então tá aqui o R RStudio. Né? É... Existem alguns vídeos falando como que a gente instala o R, depois o R Studio, pode procurar no canal. É, eu vou iniciar aqui então abrindo um script e para a gente instalar o pacote a gente pode instalar de duas formas diferentes né? é, Nós podemos instalar por comando escrevendo install.packages e colocando aqui dentro o nome do nosso pacote Então eu vou escrever aqui o nome do pacote e após escrever o nome do comando basta dar Ctrl Enter que a gente consegue fazer a instalação Outra forma é vir aqui em ferramentas, instalar pacotes e procurar aqui, coloca essa opção Repositório cran, e escreve o nome do pacote. Clica aqui em cima e vem em Instalar. E ao fazer isso, o próprio R ele vai lá no site do cran, faz o download e instala né, o pacote aqui dentro do nosso computador. É, Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Nos próximos vídeos nós vamos ensinar como que a gente utiliza esse pacote.